Eu gostava de falar hoje também de mais uma personagem do Antigo Testamento importante para compreendermos a Quaresma, uma mulher, uma rainha, Esther, é o seu nome. Ora, esta rainha, esta mulher, Esther, era casada com o rei da Pérsia. O que é que acontece a determinada altura? O primeiro-ministro da Pérsia tem um ódio de morte aos judeus. Ora, Esther era judia e decreta que toda a gente que fosse judia tem que morrer. Como é que tu te sentirias ao ver a tua família, os teus amigos, aqueles com quem tu viveste, aqueles que são da tua raça, do teu povo, a serem exterminados simplesmente porque são judeus, simplesmente porque há um homem poderoso e importante que não gosta deles? Ora, aqui aparece a Rainha Esther, que faz uma oração de intercessão pelo povo e arrisca a sua vida. Como é que ela o faz? Ela vai à presença do rei. Naquele tempo, uma rainha, só quando o rei a chamava, é que podia se apresentar diante do rei. Esther corre este risco para acabar com aquela injustiça. Esta mulher mostra-nos como a oração, a oração de intercessão, tu rezares e pedires por alguém que precisa da tua ajuda, dá frutos. Estás disposto a isto? Boa Quaresma you <music>